A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lançou nesta segunda-feira, dia 27, o programa STF na escola, durante reunião com reitores de universidades e representantes de instituições da área de educação. A finalidade é aproximar, segundo ela, o Supremo da comunidade escolar para que crianças e jovens conheçam a Suprema Corte do país e compreendam as funções que ela exerce e sua importância para a democracia. Na abertura do encontro, a ministra convidou os representantes das instituições para que ajudem a replicar o STF na escola nos seus respectivos estados, a fim de ampliar seu alcance. A ideia é transmitir, segundo ela, conhecimento correto sobre temas como o papel da Suprema Corte, a democracia e, sobretudo, a Constituição Federal. Será que lá vão ensinar quem foi e por que, que soltaram Lula? Por que, que de fato anularam as condenações do Lula? Será que vão ensinar por que, que o Sérgio Cabral está solto e o juiz que o condenou está sendo processado? É esperar para ver.